Estou indo aqui fazer uma entrega Aproveitar aqui Porque fazia tempo que eu não gravava com a PCX, né? Então já resolvi hoje colocar E fazer uma entrega aqui com a PCX gravar um pouquinho pra vocês Tô aqui na Rua Nova, no bairro da Pedreira, periferia Tô indo aí na Angostura Pra entregar um dois sucos agora eu tô aqui na Lomas, no início da Loma Valentinas tem que ter cuidado aqui Tava tendo Blitz ali e tal eu já renovei minha carteira mas ainda não chegou eu já perdi o prazo dos 30 dias para a carteira chegar tá bom então aí o documento já já está ultrapassado. Na lomas Tem que ver aqui na frente para ver se, se vem vindo blitz <risos> Mas até agora... <risos> Nada Pensei que a gente tá fazendo 36 km por litro e 36,6 De consumo instantâneo então.. tal é... Tá a mesma economia praticamente da minha bros né mas aí, a tendência é melhorar, a moto tá só com 2.000, tá menos de 3.000 km. E ainda não foi trocado, ainda não foi feita uma revisão geral nela, passou muito tempo parado. Mas nada que, que vai falar, oh, que, que consumo excelente, que tá, PCX e tá. tal. É coisa bem, bem especial, coisa de um pontinho, eu acho que vai mudar. Tá bom? cuidado aqui que nunca sabe como vamos levar uma fechada uhum! a moto anda bem cara muito boa para cidade muito confortável a posição das pernas a gente não tem o que reclamar né a posição sem igual Então aí já vistes. Tá, vamos ver aqui onde é que é o prédio agora. Número novecentos. 1900... Teresa Bossoy aqui. é isso gente, daqui a pouco eu volto Então gente, já fiz a entrega, rapidinho, percurso aí de menos de, de um quilômetro praticamente, acho que um quilômetro e meio, sei lá, não, menos de dois quilômetros. Super tranquilo. Qual é a boa? Agora vamos voltar pra casa, pra dar aquela brocada. garrafado, as pessoas buzindo, mesmo sabendo que não se pode fazer nada, pra sair do lugar. Mas quem tem moto não passa por esse tipo de problema, porque onde dá pra passar, meio que tranquilo, mas dá. costumo dizer que motociclista não deveria ter pressa que não importa cara sempre vai ter mais vantagem em relação aos outros pela faça, pelo fato pelos outros tipos de veículo né pelo fato da agilidade da moto no trânsito mesmo que seja uma moto custom grandona largona uma big trail sempre sempre sempre vai ter vai ter vantagem Aí a aldeia acabando aí. Dessa vez não vou passar por ali, por vou economizar gasolina, vou passar por aqui. Antes da aldeia. Vai dizer, olha o motovlog Belém, gente. E é isso galera, tô encerrando o vídeo por aqui um vídeo bem rapidinho para matar as saudades aí da PCX Tá bom? Muito obrigado Forte abraço para todo mundo E até o próximo vídeo Fui!